Alô Brasil, um abraço para você ligado aí no canal em todo o Brasil. Estamos chegando aí para mais um pré-jogo, para mais uma rodada da Bundesliga, em que o Ropenhain, em Cineheim, recebe o Borussia Dortmund. Ropenhain que está aí, uma equipe que, para quem não se lembra, é né? um time, que, um time aí de um, de um grande rico, né? um grande empresário, que fez uma, uma mudança para a melhoria do clube e fez um que encaminhasse a, a situação toda aí para evoluir, tirar-se a tempos e tal, mas hoje não vive a fase das melhores. Aí, né, nos últimos tempos, e pega um Borussia do Atomo, está empatado na liderança do campeonato com o Bayern de Munique e com o Leão Berlim. Pela primeira vez, três times estão empatados com a mesma pontuação, que é um fato inédito na história da Bundesliga. O máximo que aconteceu de ter uma diferença tão pequena do primeiro, por exemplo, até o quarto colocado foi a temporada 95, 96, justamente aonde o Borussia Dortmund foi campeão naquela temporada. Um Borussia Dortmund que não vai ter o Haverson, que está fora do jogo, uh, mas também não vai ter o Duralville, que foi recentemente contratado, mas que vai ter que fazer boas atuações muito importantes, consistentes defensivamente e ofensivamente, sendo muito persistentes. Não vai ter também o um ADM, que vai ficar fora por três semanas, e se coloca numa situação altamente presível dentro da sua situação de classificação. Isso porque o Borussia Dortmund precisa crescer, avançar um pouco. Se quiser avançar algumas casinhas na frente nessa briga pelo título, até porque a tabela... Ela é um pouco complicada. Quer ver só? Eu vou mostrar para vocês uh, como está a situação neste momento no campeonato. Olha só. A próxima rodada, uh, deixa eu colocar aqui em tela cheia. A próxima rodada, nós vamos ter simplesmente jogo contra o Hoffenheim. Nós tivemos nessa sexta-feira o mais 0-5, 0 para 4-0, Borussia Mönchengladbach. Amanhã, onze e meia da manhã, o Hertha recebe o, o Augsburg. o Hoffenheim, o Borussia Dortmund, o Colônia enfrentando o Wolfsburg, o Werder Bremen enfrentando o Bochum, o Leipzig do, vai, vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, jogo importante para os dois, confronto direto, o Schalke, ainda bem que eu vou direto contra o Schalke 04, só cair na parte de baixo da tabela, no, nas 12:30 e meia e no domingo, ah, nós vamos ter aí Freiburg para essa caça. E né, também, quem sabe, correndo por fora. Para enfrentar o, enfrenta o Leverkusen. E às duas e a uma e meia da tarde, o duelo frente a frente entre Bayern de Munique e o Lyon Berlim pela a situação do campeonato. E depois, o Dortmund ainda vai ter o confronto na rodada seguinte contra o Leipzig. E aí, é negócio. O Bayern vai pegar o Stuttgart, por exemplo, e o Lyon Berlim vai pegar o Colônia. Então, é, tem um, vários dos fatores que podem colocar aí a situação nesse campeonato. A classificação, você que não está lembrado de como está a situação, uh, você está vendo aí o bairro de Munique com 43 pontos, empatado o número de pontos com o, o Borussia do e o União Berlim. Mas o dortmund tem duas vitórias a mais? O que está que em segundo lugar? Porque a Bundesliga colocou como critério de desempate o número de gols marcados. Né? E também o saldo de gols. Né? Então, o saldo de gols é colocado como critério maior, por isso aí é, o Patro Bayern tem mais saldo de gols. Então, tem, tem esse pato bizarríssimo, né? essa é a verdade, nessa temporada. Onde o União Berlim é o terceiro, o com a mesma pontuação, o quarto, o Five, com 40 pontos, ou seja, três pontos atrás dos três primeiros colocados, então, é uma diferença muito pouca. Aí vem o Leipzig com, com 39, o Weintracht Frankfurt com 38, ou seja, está tudo embolado. Então, depois nós temos o Mais 05 com 32 pontos, o Wolfsburg com 30, o Borussia Mönchengladbach com 29, o Leibre com 27, o Werder Bremen com 27, o Colônia tem, 20, tem 26 pontos, a Osburg. aí depois nós temos o, o, o Stuttgart, que é 44, o 14º, o Hoffenheim, que é o adversário de, de, de amanhã, é apenas o 15º colocado, o, com a mesma pontuação do Stuttgart e do Borrom, que está na zona de playoff. off do, Dois pontos atrás está o Hertha, que é o vice-lanterna, e o, e o Chalco 04, que está na lanterna, com 13 pontos ganho. Lembrando que o Borussia Dortmund, nesse campeonato, tem 20, 21 jogos, tem 14 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Marcou 44 gols, sofreu 27. É pouco, né? É engraçado. Pode parecer que é muito gol, mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco. É... Hoppenheim, em 21 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. 29 gols marcados e 40 gols sofridos. saldo de menos 11. É, a mutação é complicado. O Hovheim não é lá mais o mesmo time aí de outros tempos e de outros carnavais. Né? Essa é a grande realidade. Né? É, pegar aqui a arbitragem que nós vamos ter amanhã. Amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, a arbitragem de amanhã, ela vai ser... Do Martin Petersen, auxiliado por Alex Saiter e Robert Versel. O quarto árbitro é o Christoph Gunsch. O árbitro de vídeo Daniel Schneider, Schagler, e o auxiliar o, o Stefan Lupi. Eu lembro para vocês que o One Football vai transmitir o jogo amanhã, neste sábado, 11:30 h da manhã, horário de Brasília correto agora o que eu bato vai começar a pegar para valer pelos confrontos diretos que vem aí pela frente certo molecada se inscreva no canal Aliás, eu quero agradecer demais aí a gente chegou aí a essa marca de mil inscritos e vamos para mais. mais inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações lá no todas as notificações né para você não perder nenhuma Live ou vídeo aí para você de pé de pós-jogo ou de narração aqui para vocês ligados em todo o Brasil. Tá legal? Certo, molecada? Grande abraço pra vocês aí. Uma ótima sexta-feira. E isso de sábado pra todos nós. E no sábado à noite. Nós vamos estar fazendo uma livezinha para vocês de pós-jogo. Valeu, galera. Abraço.